Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu e Kainan vamos estar jogando Among Us Um jogo que está bem, sendo bem popularizado aqui em, na, em 2020 E fala aí Kainan Fala Tô falando eu vou falar rapaziada Então galera, é, pra você que não viu o vídeo de ontem que eu gravei com Kainan e Laís A gente, a gente fez o Among Us é versão vida real. Foi só na câmera do Gabriel porque é, tivemos problemas técnicos. Isso mesmo. Não tava querendo gravar a câmera deles. Deixa eu colocar aqui no público Pra ir já entrando gente. E tipo, gente, é, o Among Us, para você que não conhece, o Among Us é um jogo que, tipo, eu posso ser o impostor, Caína pode ser o impostor. Tem várias tem várias chances de das pessoas, de várias pessoas serem do mesmo impostor, sabe? Tipo, eu. Eu e Cainan podemos ser dois impostores. Mas isso é bem difícil de acontecer, porque estamos na mesma partida, Você sabe? Coloca a cor laranja para ter mais uma certeza. Não, não. Eu vou ficar de preto mesmo. Eu vou ficar de roxo para ver se eu viro impostor. Bom, galera, enquanto vai enchendo aqui a sala, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos parecidos com esse e. Deixa eu pausar aqui o vídeo enquanto entra algumas pessoas aí pra mim começar já a partida, beleza? Vamos embora Bom galera, até agora, passasse uns 5 minutos, só entrou 5 pessoas Quer dizer, tirando a gente só entrou 3 pessoas Então já vou começar aqui de Buenas, não sei se a é Kainan. Tô... Vai pra lá Kainan. Ninguém? Ah, entrou mais uma pessoa Ah, entrou mais outra Vamos Vai, começar vamos Não podemos falar quem é ou quem não é, beleza? Só. Ah, começou, ah meu pai para aqui, não. Vamos ah, embora. Agora eu, eu tô com medo de você, velho. Não, eu que tô com medo de você. Eu não posso fazer nada nessa vida. Ah, assim não tem nada para fazer. É, vamos tem lá, lá. Foi... vamos embora. Não tem nada pra fazer na enfermaria. É, pra mim nem teve. Meu... Mas já! O branco, oh, Desenho, ou não, vai correndo atrás do outro ou não. Pois é, né? Tem dois... Oh, não. Vamos de preto. Preto. Eu também vou de preto. Você sabe quem é preto, né? sei, sou eu, mas eu não sou impostor, é sério. Hum, não, você me tirou de primeira. Quem assistiu aquele vídeo, ele sabe interpretar. Entendeu? Você ainda tá lembrando do vídeo de ontem, velho? Sim, como é que eu não vou lembrar? Ah não, todo mundo, quase todo mundo Eu tô Pelo Amor de Deus, velho, eu não sou impostor sou de preto, ninguém foi injetado, Sério, pelo amor de Deus é. Dois impostores, velho É o outro, os dois é ou não Não tem nem provas pra mim ser impostor Ah, tem sim Que tipo de prova? Você é mentiroso de primeira Ah, você tá de brincadeira Eita. O não passou, você passou também o Eu passei tá... porque eu tava fazendo teste que é do cartão na administração. O ou não entrou aqui na minha sala é o Mi. Ele entrou na Mi. Minha sala. É, o nome do cara é Mi. Ah, não. Ah, já é. Nem precisei fazer. Deixa eu ver. Não tem missão aí na enfermaria? Tem missão na segurança? Deixa eu ver. É... Ah, tem, tem sim. É, o... Ah, você tá de brincadeira, Rosa. Sou eu. Mano, não sou eu, é sério, velho. Eu vou dizer que é o O não. Qual dos dois? Eu tô, os eu tô dois, são os dois. Eu tô suspeitando o ciano é os dois. Fala que é os dois. Vota no primeiro e depois volta no segundo. É o Ciano. Cara, que é muito boa é isso. São os dois ou oh, não? Cadê o primeiro oh, Ah, o primeiro oh, não foi morto. É o Ciano, vai! É o Ciano, mano. Ou oh, não, o Left came. Peguei-me. Oxi! Não era ele? Agora, Left game. Quando acabar aqui, vai ser vitória, porque os dois impostores saíram. Pois é. Peraí. Eu não vou cair nessa sua, Gabriel. Por que, mano? Eu não vou cair nessa sua. É Gabriel. sério, não sou eu. Tá, Se como... fosse eu, já tinha te matado. Eu fiquei várias vezes com você. Não, tem nada a ver. Tava... Você tá na segurança, eu entrei na segurança. Você não viu, não? Não, então eu tô cego. A Rapunzel, então. Eu só tem três Eu tava com você, velho Pelo amor Sim. de Deus, como é que você vai me julgar desse jeito? Mas e se for você? Mas não sou eu Jura? Jurar pelo quê? Jura assim eu não posso você. jurar, sou crente Então promete que não é você Agora vamos lá, promete? promete. Prometo Certo, se for você, você vai estar cumprimentando um pecado grave Vixe, Vamos lá Então é bom não prometer, porque eu não sei Você não sabe? Não é bom prometer ou não. Tá bom, tá bom. Mas eu, bem, assim eu vou votar em você. Por quê, velho? Tá falando na verdade mesmo? Você me tirou de primeira. Eu não consigo passar esse maldito cartão. Vamos, cartão. Passa. Ah, consegui. Ah, não consegui, não. Tchau, carne. Seu. Ai. Eu não podia fazer nada, você tava me acusando Você ainda prometeu, cara Eu não podia fazer nada Ei, vamos, corre ainda Quando você pode Você tava me acusando, velho Eu tava te acusando porque eu sabia que era você <risos> meu, oh, Deus meu Deus do Deus céu, Deus. céu, velho Eu quero fazer uma missão aqui Porque, oxe, eu posso usar o chat É, o, é o... a comunicação você pode matar nas câmeras porque... Não tem... Ih, acharam o corpo. Biel, preto, preto. Vamos, volta preto, volta preto. Vamos ver o que aconteceu. Ele saiu, e agora? Quem? Você ainda disse quem, né, Gabriel? Quem? Onde? Eita, nós. Você ainda nem sabe onde você matou o cara. Hein? Ih, na tá na minha de menino. Ferrou. Ferrou pra você ou é pra mim? Sei lá. Na Os dois? O um impostor ainda sabe disfarçar Pois é, né? Eu quero ser <risos> impostor na próxima <risos> Ai, meu pai no anterior eu fui Eu fui uma vez, Gabriel foi outra E a outra foi o rosto A minha ainda faz Suspeito ah. do preto Que é a única botona de rosa Depois do nada Parece morto Gabriel, você tá frito Meu, vamos ver Ah, que ódio Que ódio o que? Obrigado Ah, velho Tchau. Na única partida que eu sou impostor Você era impostor Ah, velho, é impostor. É impostor. Ah, velho. É impostor. Vamos, de novo a partida Vitória E derrota pra mim Vambora, ah, oh, meu deus A punzel já entrou aqui Você também, você também Só, você... Só era você, Impostor? Era eu e o... Eu, a... Era eu, eu não lembro qual era o outro velho. Era eu e o Ciano Eu e o Ciano, já tem gente como Ciano, o Ciano vai ser Era como... o Ono o Ono. Agora o Ciano tem o nome de Ciano não! Era o Ono Bruxo Vamos ver, ih, já tá entrando gente Vamos embora. Que? E a Rapunzel tá dizendo. Aê, aí aê, é aê, o que, minha filha? Aleluia. Só porque você ganhou, velho. Vamos de novo. Ah, não. Eu fui com uma mesma coisa. Já tô desconfiando, Gabriel. Por quê, velho? Por quê? Você eu fui. Não tem como, eu não tenho hack. Eu tô no seu celular, você não tem hack. Mas tem algum. Você tá precisando de um banho, vamos lá. Ai, ah, e pra quem sabe a gente trocou de celular só pra... Ah, não, hum. o Marrom, o Pelé, que entrou. Hum. Ah, meu pai! Eu não sabia que não existia futebol. Até o Pelé tá aqui. Um, dois, três e... Tem cada nome estranho. Meu, o Google. Ah, hum. ah, será que... Ganhamos! Eu sabia, que é <risos> eu sabia, ele é mentiroso de primeiro. <risos> Deixa eu ser preto. Não, eu quero ser o preto. Eu, eu não vou cair nessa sua, não, Caio. Eu quero cai ser impostor mesmo. Eu não vou cair nessa sua, não. Eu Ciano, sou preto. Sai do jogo, Luciano, sai do jogo. Por quê? Ai, <risos> pronto, <próximo> você. <poster. risos> Coloquei. Coloquem, blindado. Vixe, sai, sai, sai. Lindadão, tá pedindo pra você. Luciano, por o Ciano? Ah, não. Luciano é. Vamos aqui. embora. De novo, meu povo. Como eu fui impostor duas vezes, já sei o que que eu vou ser Impostor, né? Tripulante Não, é mentira ser impostor Eu sei que você é impostor Não, não sou eu, não tem como Eu não sou que nem o Felipe Neto Não, por causa que você não trocou de Uau. cor Essa é a verdade Mas isso não funciona, eu já testei no meu celular Eu testei no meu e deu certo Mas já, branco? Obrigado, já sei em quem voltar Velho, não sou eu, é sério Tá bom, vamos ter a prova disso Preto. Ó, oh, já tá dizendo que o quê? Que é? Que é? Preto. Preto. É, eu concordo é, com eu você. Quero... Pra... Já votei. Já Vamos ver o que eles estão dizendo. Confia. Tá, de Beck, né? Quiseram dizer que ele tava de rec. Rec ou Beck? hack Beck, em inglês, quer dizer voltar. Ele disse, se não for ele, sou eu. Nossa, preta. O cara é de hack velho. Eu sei, mano Meu. Era eu O cara tava de hack. É sério Era eu o único impostor Na cara dura o cara tá de hack, Porque eu não tinha matado ninguém Eu já sabia que era você, meu eu Não, não mas de não de pode de desconfiar do nada Play again, de novo Eu ganhei, como eu ganhei, eu tenho que ser feito Ah, o senhor, o senhor, o senhor Quem foi o outro impostor? Era eu o único eu vou te amo. Mano, que ódio Sim. Eu só ganhei uma partida sequer Quer dizer, duas Duas partidas é, Então vamos dar um, uma pausada aí no vídeo que foi pessoal não ficar olhando o escândalo Que a gente vai fazer Beleza, né? Não. E rolou uma treta aqui Rolou treta, Cainã Rolou Vai, ser Gabriel, de vai ser Gabriel de novo É sério, não sou eu Quer dizer, nem começou a partida ainda Não tem como você saber É, mas eu vou saber que Não pode acusar sem prova, beleza? Não pode acusar sem prova Você tem que ter provas Eu tenho provas Sabe qual são? Ah. Bug da Mangueus Você que disse Bug da Mangueus Eu tô dizendo tipo Porque tava rolando aquele negócio com o amarelo O amarelo deu um bug no jogo? Foi Dizendo que o amarelo tá sempre sendo impostor Amarelo? Então eu vou de amarelo ele quer ser impostor de qualquer forma Ô, gente, Imagina que... se cair eu e ele Aí vai ser uma partida imensa Porque eu sou bom impostor Eu, eu também Eu vou entrar na vente na hora quando eu matar uma pessoa Vambora Meu, como é que o vídeo vai começar? É, tem que esperar o povo entrar Bom galera, vou esperar o povo entrar aqui e Eu já volto com o vídeo, beleza? O Até agora só entrou uma pessoa Meu Deus o cabelo dele Vixe, oh, bicho que cresce o cabelo vambora é porque ele é pequeno luizes luzes luizes não é sério bora entrar em outra sala que tem um pouquinho mais cheio não não criar uma nova não tá baixo daqui mesmo oh, bicho, não, não sai não é sério deixa eu criar a sala dessa vez não deixa eu criar por favor você sempre é o criador. Galera, não, vamos sair dessa sala aqui e eu vou criar outra. Beleza? Vamos sair aqui e já, já voltamos. Bom galera, já entramos aqui. Eu e Kainan já vamos começar. Vamos lá. Vamos embora! Ninguém sabe que postou porque agora ninguém criou a sala, sabe? Eita, a tal de Yasmin saiu. Ai, meu Deus, Vocês já estão tá vendo que eu sou. Ele não. E nem eu tô vendo quem ele é. Deixa eu pegar as amostras aqui. Pegar aqui, bababá E as amostras. Agora tem que esperar um minuto praticamente, né? Faz o download Ah, meu, tem que fazer Mas já, iluminado Ah, já sei que vou, eu vou morrer Tenho certeza ah, que eu é, vou morrer Ah, já colocaram a luz Ah, glória a Deus Deixa eu ver assim Vambora, vambora Acabamos de presenciar um crime. clima Poxa, seguindo os... A preta tava me seguindo e caiu o rosto. qual, que é? qual é? Meu Eu adoro Ciano Ele saiu de onde tava coisa. Ciano Ciano, Bolsonaro <risos> É o Bolsonaro eu vou, eu, Não, sério, sacanagem Boa Ciano Ele é Bolsonaro Ah não, ele é gado Ele é gado Ele é gado Porque Ciano, eita, tá colocando palavrão aqui no chat Achei o corpo do marrom no, no armazenamento Ciano, ele é Eu só coloquei de sacanagem Achei. Iii, alguém mal. perto? Era o Ciano Meu, Vamos logo, teclado O cara colocou eu? Sim Você, Ciano <risos> Bolsonaro, você, você <risos> recebeu o primeiro voto Meu Deus do céu Ganhamos Era o Bolsonaro Ah não, o Bolsonaro, ele era inocente Era, o Bolsonaro que tava o ali um Sai a partida, porque não era, deu certo era o Bolsonaro, Tá aí. aparecendo mensagem aqui, sai É o Bolsonaro Vamos colocar mais uma partida e já voltamos Ih galera, começamos, começamos Bicho. Em outra partida, nós não criamos Vamos começar Ninguém olha o do outro e não acuse sem provas. Vamos embora. Eita, três impostores? Eu pensei que era só um. É você um dos três impostores. Como é que você sabe que são três impostores? Porque apareceu ali. Três impostores entre... Ah, um impostor... Há três impostores ainda. Ah, mas já! Eu já sei quem é. Quem é? É o Biel. Na verdade eu tô sem provas, eu acho que é a Tati, a Isabela e a Lara Porque são todas meninas Ah não, não acusa, não acusa Já, não. já vi, já votei na Lara Tenho, eu, eu vou, vou de... Lara. eu vou de skip Skip? Sim Skip? Sim, skip Isabela, Tati, e só falta esse I aí pra votar Lara expulsa Tati saiu do jogo Como assim lá ele expulsa? É, só relembrando galera, esse vai ser o a última partida. Aí essa vai ser a última partida, porque o vídeo já tá muito longo e eu não quero cansar vocês. Olha o que o cara disse. Vai lá no chat. Eu sei, eu vi. Kika nele. Kika ele, vai. Kika quem? Que trans. Kika, kika. kika quer dizer que quer expulsar ele. Expulsamos ele Ei, que bom Muito bom Vai, Kika ele Expulsamos ele Meu Deus, que muito bom Ai meu Deus Agora não dá mais Pra gente pode tirar, voltando Fui no rosa, sei lá Voltaram no rosa, a Isabela eu também... Ah não, eu votei na lava Eu fui de skip Como estão ele Ela Tá. Que bom, né? O que transa, né A gente expulsou ele Não pode falar esse nome é Oxê. Vota, Lara Tenho que fazer almoço, caramba Tenho que fazer almoço, vota Caramba, o cara faz almoço Ô menina e Pô, por todo mundo, meu Deus Parece Só você que foi de Lara E a roxa que foi de Isabela Vambora, ninguém foi ajetado Corre, negada Que Três impostores Eita, nós Já sabemos é. que vai acabar rápido é a partida Biel, É o Biel, vocês dois estão juntos Ah, meu Ele tá fazendo Vambora Ele tá fazendo lá o Eita o Me laranja. trancaram Me trancaram, ah, trancaram também, Junto com o Laranja Mas a gente não é impostor, ainda bem Ele fez lá o, o a teste do scanner. Ah, meu pai do céu! Eu não consigo fazer o scanner. Ah, acabou. Ah, perdemos. Era a Lara e a rosa. E o branco? Ele disse que era Lara. Então, essa foi a, part a última partida, né, cara Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, inscreva no canal, Ativa o sininho para receber todos os vídeos parecidos com esse. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu.